What's up guys? Hoje vou falar sobre as dez coisas que eu acho vão chocar os brasileiros sobre os gringos, sobre as pessoas dos Estados Unidos. Eu não estou falando sobre os outros gringos das outras partes do, do mundo. Eu só estou falando sobre estadunidenses. Estadunidenses? Sobre os estadunidenses tá A primeira coisa que eu acho vocês, uh, é um, um choque para vocês é que aqui no cinema você não pode escolher qual tipo de pipoca você vai pedir. Eu sei que aí no Brasil é doce ou salgado, né? Mas aqui só tem salgado. Eu nunca vi pipoca doce até eu fui no Brasil. A primeira vez que eu pedi pipoca, eu não estava esperando a, a escolha. Acho que eu pedi doce só para descobrir o que, que é e eu não gostei. Mas aqui, se você vai no cinema, eles não vão ter pipoca doce. A segunda coisa que eu acho que vai, vai chocar vocês é que aqui nos carros, maioria dos carros, eu falaria que 95% dos carros aqui são automáticos. É raro achar um carro que é manual. E não é todos os americanos que sabem dirigir carro o carro manual também. Acho que 20% das pessoas sabem como dirigir o carro manual aqui. A terceira coisa que eu acho vai chocar vocês é que aqui os americanos não falam uma outra língua. As únicas pessoas que eu conheço que falam uma outra língua, normalmente, são as pessoas que têm. Os pais que não são daqui, que são México, que são... não tem a necessidade de aprender e falar e usar uma outra língua no dia a dia Para 80% da população aqui, então as pessoas não aprendem, não, não tem a necessidade de aprender uma nova língua Porque inglês é tão usado agora, hoje em dia, no país inteiro Então aprende inglês e é só isso, fazemos aulas de, de francês e espanhol nas escolas mas são a mesma coisa das, das aulas que vocês têm uh, nas escolas, nas ensino médios no Brasil. Não são melhor, melhores aulas né, para aprender. Então, por isso, ninguém, quase ninguém fala uma outra língua aqui. Se seus pais não, é de outra, não são de um outro país, provavelmente você nunca vai falar uma outra língua. A quarta coisa é que não é sempre seguro em todas as partes, em todos os lugares aqui nos Estados Unidos. Esses dias eu estava lendo que no fim de semana passado, em Chicago, foram 100 pessoas receberam uma bala de tiro. Em um fim de semana só, tipo, três dias. Isso é muito, né? Para uma cidade, eu acho. Eu acho que isso é como que no, nas favelas no Rio eu imagino então são, são muitas pessoas e são são bairros em Detroit que eu nunca iria porque são realmente são muito perigosos uh, os bairros é mais eu falaria que é mais seguro do que é no Brasil mas mesmo assim tem partes do país que você não não quer uh, andar na rua de noite não quer uh, andar sozinho muito perigoso mesmo a quinta coisa que eu sei vai chacar você se você viajam para os Estados Unidos ou pelos Estados Unidos é o tamanho da comida aqui. Quando você vai num restaurante, você vai receber um prato de tanta comida, normalmente você, uma pessoa não pode, não pode terminar um prato sozinho. 90% dos restaurantes, quando você pede, você vai re receber mais comida do que você realmente precisa ou realmente pode conseguir terminar. Eu e a Michelle às vezes pede um aperitivo e um prato só num restaurante e dividimos isso e normalmente é suficiente. A sexta coisa que acho que vai chocar vocês é aqui os pedestres nas ruas têm a preferência dos carros. Quando você está atravessando a rua, pode ser em qualquer esquina, ele tem tem que parar. Se, se tem faixa de pedestre e eles têm o sinal para pedestre, você tem que parar e quando você está atravessando a rua e tem um sinal de parar na rua, os carros têm que esperar vocês. Então, eu sei que tem algumas cidades no, no Brasil que é assim também, os motoristas parem para os pedestres, mas onde eu estava, onde eu morei, em Curitiba e nas outras partes que eu visitei, não era assim. Mas aqui você vai dirigir Aqui você tem que saber que os pedestres têm uh, a preferência. A sétima coisa, eu não acho que deve ser muito chocante, mas para os brasileiros que eu falei, que, que viajaram pelos Estados Unidos, me falaram, as pessoas aqui são legais. Eu sei que muitos de vocês têm esse estereótipo sobre os americanos que somos chatos ou que somos fechados e pode ser verdade com algumas pessoas, mas normalmente as pessoas aqui são muito abertas quando elas descubram que você são você de um outro país, elas têm uma curiosidade sobre você, sobre sua cultura, seu país. então isso é algo que me chocou, que os brasileiros acham que os americanos são fechados, são são chatos, porque realmente quando você entra numa loja tem uma cultura aqui para falar Oi, tudo bem? Como você está? O que você está fazendo hoje? É muito visível aqui que as pessoas são... A, a maioria das pessoas são legais. Oitava coisa, que me chocou quando eu estava no Brasil, mas aqui é tudo normal. Você mesmo tem que colocar gasolina no seu carro. Não tem aqueles caras que vão uh, colocar gasolina no seu carro e você fica no carro e só dá dinheiro uh, pela janela. Aqui você tem que sair do seu carro, pegar a coisa, colocar no seu carro e embora, pegar então. também. Ah, eu, eu tinha que uh, ensinar para a Michelle como fazer isso e foi muito muito é. engraçado porque quando eu aprendi eu tinha 16 anos, mas como ela nunca tive a oportunidade de aprender como fazer isso, uh, eu ensinei para ela. A nona coisa é que aquelas bolinhas que se chama house no Brasil, é, house aqui, é usado aqui como remédio, se você tem dor de garganta, você vai na loja e comprar house para tomar e você, a, a garganta uh, vai ficar melhor. Uh, no Brasil é vocês comem ou usam como balinha. É, então, isso foi uh, chocante para mim também no, no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, Uh, se você vai, vai no posto de gasolina e comprar halls é para dor de garganta, não é uma bolinha. A última coisa que eu vou falar é que quando você está numa festa de aniversário e você está uh, cantando uh, parabéns ou happy birthday para a pessoa, a gente não faça isso, a gente não bata as palmas quando estamos falando ou cantando happy birthday. A Michelle fico muito desanimada la primera vez que, que cantamos Happy Birthday para ella en inglés porque então, é, é menos energia, é menos, uh, não, tem, não, tem mesmo, não tem o mesmo poder do que tem, tem no Brasil cantando a, a música de, de aniversário. Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês aprenderam algo sobre os Estados Unidos, sobre os americanos. Uh, e é isso, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau.